Vai, que é a grossinha. Qual é a merda? Essa não, seu pai é que eu te mato. Agua de coco real. Aí você quer pequenininho, a gente tudo pequeno, tá? Tô filmando, otário. Ah, tá filmando? Pula aí, mano. igual Rafa Moreira. Pula igual Rafa Moreira. Vai, vai. Vai nada? Vai mesmo. Eu preciso falar. Desde os 9 eu vivi guerra. Tá foda suportar. E nem tô me fazendo de vítima. Eu sei que sua vida foi mais difícil que a minha, mas hoje eu não tenho por quem lutar. A senhora me abraçou quando eu estava internado, mas hoje desconfia do que eu faço. Me olha como se eu fosse o culpado. Eu sei que não te recompensei por tudo que passamos, mas eu tenho a cabeça num lugar e nunca mexi com coisa errada. A senhora me viu dando os primeiros passos, mas hoje tem medo de onde eu posso chegar. Ainda tenho gás para mais maratona, mãe Então me deixa aí sabendo que eu posso voltar. A senhora não sabe quanto eu sofri a casa, nosso castelo é sem ruínas. Aí eu entendi por que você é tão fria. 20 anos com o um cara que, em 2 anos sem dar notícias, volta tirando tudo o que tínhamos. O teu suor não foi igual, mãe. Eu vi tudo, eu vivi contigo aquilo Então por que desconfia? Olhando assim eu sinto falta daqueles dias O hospital era a nossa casa, éramos a prova de uma família Apesar de tudo, vivíamos em harmonia Você se lembra, quando eu não estava na maca, era no corredor brincando Sorrindo apesar da dor que sentia Contente porque eu estava contigo, despertava com seu beijo de bom dia Então me diz mãe, onde nos perdemos? Por que chegamos nesse ponto? Agora eu tenho que escolher entre viver meu sonho, conviver em brigas Onde foi parar aquela mãe que me apoiava em tudo? Mas tá tudo bem Eu sei que o mundo lá fora é escuro só que é o meu mal Você quer é o bem pra mim Então eu tô indo atrás do meu sonho Mesmo você não querendo isso Você não me chama mais de meu filho Eu não vim aqui pra isso E talvez essa seja a parte mais difícil da poesia Porque realmente parece que eu estou indo embora de casa Enfim, mãe, eu tô indo Vou atrás do meu sonho é, Mesmo você não querendo, eu tô indo Sei que você não apoia essa loucura toda, mas eu vou voltar como um milagre em ação Honrando cada lágrima que caiu Quando nossa câmera era o chão que isso, <risos> vou que gravar outra, velho né? Caú Por quê?